converso agora com o Rodrigo Schaeffelt, que é o gerente de pesquisa do IRGA. Para falar um pouco sobre esse evento aqui, né? Uh, justamente para mostrar a possibilidade de plantar soja em terras tradicionalmente usadas para a cultura do arroz. Bom, bom dia. Uh, nós temos que começar, acho que eu tenho que começar agradecendo, né? Então, eu preciso agradecer aos meus colegas do IRGA, a todos os nossos extensionistas, pesquisadores, pessoal de apoio, né? Por todo o esforço que foi nessas duas safras do Soja 6.000, de gerar informação, de intervir junto aos produtores. Na sequência, agradecer ao produtor, né? 62 unidades demonstrativas nessa safra, né? mostrando que é possível produzir mais soja em área de arroz. Eu acho que esse é o principal. Eu lembro de um tempo que 35 sacos de soja era muito bom, agora 60 já não é tão bom. Né? Podemos produzir mais, daqui a pouco não em toda a área. Mas existem áreas da propriedade que podem sim produzir mais. Possivelmente vamos ter que eliminar algumas áreas, áreas marginais, áreas de risco, área de enchente, né? que estão às vezes comprometendo o risco, botando em risco o nosso negócio e comprometendo a margem, a, a média da produção como um todo. Né? A, a dobradinha, arroz e soja não separa mais, ela veio para ficar, sem dúvida nenhuma, a lavoura de arroz hoje que apresenta menos problemas é a lavoura que tem a soja em rotação. Eu sempre sou questionado, puxa, mas o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz? Sim, Instituto Rio Grandense do Arroz e precisamos muito da soja agora. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a, o grande beneficiado da entrada dessa soja na várzea é a cultura do arroz que vem em sequência. Eu sempre digo, né, uh, comecem a olhar e se preparem para a várzea, ela tá vindo forte aí. Vocês sabem que de cada 10 anos de cultura no Planalto, nós temos em 7, alguma perda por redução por seca, né? E na Várzea esses problemas são menores, ela tolera por mais tempo a falta de chuva, né? E perdas por excesso hídrico, de cada 10 nós temos 1 um ou 2. Então, eu acredito que se nós daqui a 5, 6 anos analisarmos médias de 8, 10 anos de produtividade, eu não tenho dúvida nenhuma que a da Várzea vai ser maior que a do Planalto, né? Muito bem. Interessante. Essas são as possi possibilidades, potencialidades. E quais são os grandes desafios para o produtor que quer investir nisso? É, o, o grande desa desafio, sem dúvida nenhuma, é tu preparar essa área de várzea para receber a cultura de sequeiro. Né? Eu sempre digo quando me pergunto, Rodrigo, quais é são os, principais, os três principais fundamentos para a soja de várzea? O primeiro a drenagem, o segundo a drenagem e o terceiro a drenagem. Né? Então, existem produtores que estão fazendo algumas coisas simples, extraordinariamente bem feitas. A pesquisa produziu isso, uh, bastante coisa nos últimos anos. Né? O que o IRGA sabe fazer bem é transferir tecnologia, essa é essa essência do Soja 6.000. Esse conhecimento que existe na pesquisa e em algumas propriedades tem que ser compartilhado. E está aí o IRGA, mais uma vez, capitaneando um grupo de pessoas, um grupo de empresas, todos focados no aumento e na sustentabilidade da produção de várzea. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo evento. Muito obrigado.